Olá, eu sou a Maria do Blog, Lobo Favoria Maria e hoje vou fazer um imitando fotos mas inspirando-me nas fotos da Ariana Grande eu fui ao instagram dela recolhi algumas fotos que achei que eram super tumblr e que seria giro recriar e hoje o vídeo vai ser sobre isso por isso se vocês quiserem ver que fotos é que resultaram deste vídeo é só continuar a assistir e espero que gostem para todas estas fotos eu vou utilizar o flash da minha câmera, por isso se vocês quiserem recriar estas fotos todas, não se esqueçam de ligar o flash da vossa câmera. Vamos começar? Para criar esta foto, a única coisa que eu tive que fazer foi desligar as luzes e fechar as persianas para não entrar mais luz nenhuma. E a única luz que vai aparecer na nossa foto vai ser o flash. Depois fui buscar uma camisola parecida, fiz um rabo de cavalo e a única coisa que eu fiz foi pegar um rabo de cavalo, colocar a mão perto da boca e olhar para o lado ou olhar para a câmera. E esta foi a edição que eu dei no se Cam e eu vou vos deixar tudo aqui, tanto nesta foto como nas próximas. vamos precisar de uma parede branca, de uma t-shirt branca, de um casaco verde e vamos colocar o casaco um bocadinho abaixo dos ombros porque é super característico da Ariana, a única coisa que vamos ter que fazer é colocar-nos de lado para a câmera e olhar para a câmera também. E é isso, e estas são as definições que eu dei no VSCOC CAM e acho que a foto ficou bastante parecida. Esta terceira foto é super fácil de criar. nós só precisamos de um fundo branco, uma parede branca e não se esqueçam que têm sempre que usar o flash nestas fotos. Utilizei um top branco e a única coisa que vocês têm que fazer, é olhar para o lado e colocar a mão perto da boca que também é uma espécie de assinatura da Ariana e das fotos da Ariana. Este foi o resultado final e gostei bastante e estas foram as definições que eu dei no Vesco Camp. também é super fácil de criar, vocês só precisam de se deitar na cama e espalhar o vosso cabelo para ficar mais interessante a foto. E se vocês tiverem alguém que vos possa tirar a foto, fantástico, mas se não puderem, vocês podem sempre pegar no vosso telemóvel e tirar uma selfie só com E acho que ficou super interessante esta foto e essas foram as configurações que eu dei no qualquer. Nesta foto só vamos precisar de um sofá e ir para cima dele. Eu tentei recriar o look dela, só usei calças de ganga, umas botas e uma camisola larga e claro, o rabo de cavalo tinha que estar lá. E a única coisa que vocês têm que fazer é colocarem-se lá, olhar para o lado, olhar para a câmera, como vocês quiserem. Qualquer das formas fica sempre muito, muito bem e eu adorei como esta foto ficou. é que a Ariana tira várias fotos no mesmo dia e vai publicar no Instagram dela em dias diferentes e vocês também podem fazer isso. Para fazer esta foto a única coisa que eu fiz diferente da foto anterior foi colocar a câmera a apontar mais para o chão e agora só precisam de se sentar no sofá e podem ficar a olhar para a câmera, a fazer caretas, a olhar para o lado, qualquer coisa fica bem. Esta última foto não interessa muito bem o que é que tem no fundo, se está muito desarrumado, porque nós vamos fechar as pecianas, desligar a luz e a única fonte de luz vai ser o flash, por isso nós vamos ficar super iluminados e tudo o resto vai ficar mais escuro, se não se preocupem com o que está atrás de vocês. Esta foto é bastante simples, a Ariana está a usar uma camisola larga, por isso eu também fui buscar uma. A única coisa que ela está a fazer é olhar para o lado, por isso. Basta tirar uma foto com a vossa câmera, com o flash acionado, e depois fazer estas edições no VSCOCAM e a foto fica perfeita. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, eu já fiz um inspirado na Ariana Grande, mas era mais para fotos com aquelas luzes que ela usa nos vídeos dela, por isso se vocês quiserem fazer algo parecido, vou deixar aqui o vídeo para vocês verem e espero mesmo que vocês tenham gostado, se vocês quiserem que eu recebi fotos de outra pessoa, digam nos comentários e vemos no próximo vídeo.